E aí, meu povo? minha pra hidratar? Eu só o pessoal já deixou com as ginga, com as Esfriando enquanto tomava meu banho. Já não tá queimando a língua, não pode queimar a língua, né? Putz. Queimar minha língua aí? Muito... Vai haver muito desafeto feminino no mundo, cara. Muitas pessoas nessas estradas dessa língua. Enfim. Vamos tentar fazer um vídeo rapidinho, rapidinho aqui jogar. Ralph Life. Tem um garganto aqui, logo de cara. A gente vai detonar ele. E sei lá, vamos jogar umas meia hora aí. Ver o que, que o que mais que esse jogo vai tacar em nós, né? Só falta jogar a mãe. Se jogasse uma mãe aqui no em nós, aqui seria bom, né? Ah, não, eu apertei, eu tava tentando desembaraçar meu mouse, caralho, eu apertei aqui e gastei bala. Não é brincadeira, não. Olha o bichão aí, ó. Bom, eu tenho um míssil. Eu vou gastar munição disso aqui, cara. Bicho tá aqui, brabo. Vou gastar metade dessa arma, tá? parece que não vai ter muita parece que não está tendo muita eficiência né? Eu não quero gastar meus mísseis tudo nele. Tem essas granadas aqui ó. Caramba! Não, o bicho não morre agora. Lá ele Morre aí, meu rei Pelo amor de Deus Ai Bom, pelo menos tem essa parede aqui que tá facilitando o serviço para nós, né? Cara, eu tô eu tô tendo a leve impressão de que isso não tá funcionando. GG, pai. Ganhamos. Matamos o garganta. Até que foi mais fácil aí no esquema Olha só. Esquema do spray aqui, né? Ó. Caralho, eu tenho... Quadrado, hein? Ó. Bala, bala, bala. Esquema do scrape aí, você vence qualquer um, cara. Tem uma parada ali embaixo, não tem? ó? Tem uma parada aqui. Que porra, é essa? Será que era pra gente lutar com ele aqui e detonar esses carros? Uma arma, tá vendo? Não dá pra catar. Bom, por causa da nossa skill tremenda, por causa do nosso QI alto, nem perdemos vida aqui, cara. A gente simplesmente ganhou na, na experiência, né? Simplesmente ganhamos na experiência. Eu acho que seria mais divertido se eu tivesse saído e tentasse meter porrada nele. Aí também ia morrer pra caralho. E sei lá, velho. Não precisa, né? O interesse meu aqui é pela história do jogo. Não é de fazer altas gameplay sinistra. Bora ver esse aqui. Do nosso colega. Pô, eu gosto tanto desses guardinhos, bicho. Eu acho que é pra pular lá, ó. Realmente era pra pular aqui. Não dá para pular lá em cima. Talvez se eu pular nesse negócio eu consiga cair ali em cima. Mas não tem nada ali, né? Tem como eu cair nesse negócio de água e subir, né? Ai. Ah, tá safe. Bora ver aqui. Ai, eu... Pequena fratura detectada. Aí é foda, né? Responda. Cooper, tá me ouvindo? Alvos para bombardear, marque-os no mapa tático Ou então caia fora daí Repito, estamos recuando E começando ataques aéreos Marque os alvos ou então vai se esconder Caralho, vai fuder nós Como é que eu... Ah moleque, entendi Eu vou ter que usar isso aqui para detonar alguma coisa Que eu ainda não sei o que é Pra tentar descobrir aqui O que, que a gente tem que bombardear Porra, o exército desistiu E vai bombardear tudo, cara Que isso fresco, né São só uns alienígenas E um cientista gordo, gordo homem livre Gordo homem livre Tá atacando o terror neles Botou o exército pra correr Eu acho que eu tenho que detonar aquela torre Ou esse portão É o que eu acho eu ainda tenho que entender qual que é o esquema desse... Porra, como é que eu vou subir? Não tem como, né? Pera aí. É, vai ter que ser pelo bagulho alienígena, né? E pra subir nessa torre? Será que tem necessidade de subir nessa torre? Pra que tem essa parada? Ah, esse aqui não é a parada de pular. Que doideira, né? Ó... Oh. nós aqui é, é, é muito QI, cara É muito QI envolvido É muito QI envolvido Muito pra direita, né Muito pra direita aqui Bora ver agora Ah, foi em cima Fala pra mim que não foi em cima que eu te mato Caralho, que doideira, eu gostei dessa porra, mano. Porra, se pudesse usar isso aqui na base inteira, mano, ia ser mó gostoso. Fala se não ia. Ia ser mó da hora se desse pra usar na base inteira. Os nossos problemas acabaram. Não vem falar que eu vi tutorial no YouTube, não, porque eu não vi, tá? Foda-se. Tomar no cu tem um portão aqui ainda. Ó. A prova definitiva é que eu não vi tutorial no YouTube. Aí você vai falar que eu só vim aqui pra fingir. Mas não, cara, eu não tô fingindo. Boa, tomar no cu. Ei desgraça, Ah, o cara é mestre, filho oh, o cara é mestre, olha só não dá, mano. Não tem como você solar meu QI, filho. O que é isso? Puta que pariu. Puta que pariu. Corre, mano. Corre, desgraça. Taca tá a mãe logo, pô. Taca tá a mãe que nós gosta. Não dá pra ver aqui? Não dá. Será que eu tenho que correr e essa porra vai desabar na minha cabeça? Não sei. Esquece o fim, mano. Caralho. Oh! Ah. O que, é que eu vou fazer, cara? Caralho. Eu acho que aqui não desaba mais. Da própria. Okay. Fudeu cara Fudeu, cara Porra, é essa, mano Eu Não mata o guarda Desgraça Não mata o guarda, não me mata Puta que pariu, cara Caralho, matou o guardinha, velho Dá não, filho Tá muito foda isso aqui Ai desgraça. De demônio. Cadê essa porra? Pega aí, meu irmão. Pega aí. Meu. Porra, me acertou. Hum. Filho da puta. Morri. Fui de lala. Mítica. Eu não vou Tão novo pra morrer, tanta mulher pra conhecer, cara. Porra é essa, mano? Porra é essa que o cara tá botando na minha cara aqui? Ah, eu não acredito. Ai, meu Deus, é uma mão. É uma mão, cara. Eu achei que ele tava me estuprando. Mas ele tá só me comendo mesmo. Caralho, que coisa bizarra, velho. O bicho tá me comendo. Bom, pelo menos é melhor ser comido do que, do, do que aquela outra coisa lá que eu achei que seria, né? Muito mais digno. Pessoal, prima! Estamos evitando mais perdas aí, repulando! Os que estão embaixo estão por conta própria! aqueles caras que não ter feito uma zona maior do que essa. Pois é, né? Você tá vivo? É o que <tos> Perto, fica aí, cara. Vai, brinca com nós. Cadê o guardinha? Nego, você tá vivo ainda é, mesmo. Todo acompanhamento do tiro alma vai valer a pena hoje. Pois é, você tem que ficar vivo aí, tá? Nossa, eu nem vou te chamar Uma coisa morreu por aqui. Não. Você peidrou, cara. Tem que eu não vou te chamar, você fica aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem, eu acho que foi quando eu apertei esse computador que saiu os... as metralhadoras ali, ali já. Ali já não, não, né? Nossa. Humanas. O que, que tem aqui embaixo? O que é essa, gente? Ai, não. É os demoninhos? É os demoninhos, cara. É os demoninhos. É os demoninhos essa porra. Tem que tomar muito cuidado com eles. Deixa eu ver o que tem aqui nessa sala. Não vou conseguir subir. Boa, munição pra arma. Munição pra aquela arma loucona lá. Ó, oh, vida. Tenso, esses bichos são da demônios. Ah, olha só, não dá para chamar levas. Ai time, e agora? Dá para eu quebrar isso aqui, eu sei Que medo de sair aqueles demônios aqui Ih, tem mais aqui, ó Ai, mete o pé <risos> Sai, seu... seu demônio Achei que eu ia conseguir matar, matar eles assim. Desgraçado. Olha. Ele foi, de... ele foi detonado por eles. Foi detonado, cara. Ó. Olha, ficou uma caveira humana no lugar... Cara, isso aqui é munição. Tá aberto. Oi. Escapei. Caralho, mano. Caralho, que. Que grande merda é isso. Tá tendo influência, né? Tá essa pinha aí, cara. O que é essa, gente? Ó, oh, dá pra abrir isso aqui, né? E é aí que provavelmente a gente vai entrar dentro. Mas aguenta aí, tá? Eu, eu tô curioso. Eu gosto de explorar o local antes. Vocês sabem que eu sou o exímio explorador desta merda. Sou curioso, né? As questões filosóficas e empíricas do, do game me intrigam. Eu sei que ainda tem coisa aqui. <risos> Demônio. <risos> Engraçado que o alienígena cravo nos ou para alienígena, né? Isso não deveria acontecer, porra, porra. Velho. Nossa, olha os pedaços de carne aqui Cada 15 oh, Armadura. Gente, pra que que tem esse negócio aqui Se não é pra nós subir lá em cima, né? Vida Tem mais vida lá atrás Aguente aí, tá, que a gente vai pegar é, cara? What the fuck? Que que é isso? Hum, moleque. E ali tem mais granada alienígena, tá vendo? Aqui não dá pra nós detonar E também não vai acontecer nada de ruim Ó, ó o bichão aí Beleza, agora é só a gente voltar e encher a vida, né Encher a vida e voltar lá pra aquele negócio E entrar naquela escotilha. Tem mais vida ali pra trás também Vou tomar um café aqui então Isso. Ih, nem deu tempo Bebanjinga, casfui. jinga casfui. Ai, que medo de cair dessa escada, cara. Caralho. Será que vai ter o que aqui embaixo esperando a gente, hein? Não hum, mano. Ele tá atirando em quem? Agora tá atirando em mim. Era pra eu ter atirado logo, hein? Uhum. Eu sempre fico pensando, será que tá atirando no inimigo meu? Ih, tava atirando Esse aqui é alienígena? Oeste? Oeste? Oeste eu não sei o que é oeste Não é em inglês Não tem nada aqui né? Vou apontar aqui, ó Demônio! Sabia que ia ter um do meu lado já fudeu com a minha armadura. É, parece que eu não posso quebrar essa caixa. É porque eu vou precisar dela, né? Fala se não é. Ô oh, louco! Meteu a bicuda na porra da caixa. Não dá pra passar ali? Dá pra passar naquele, ó. Okay. ok. Bom, parece que aqui embaixo a gente não tá tendo problema com bombardeio. Parece que a gente chegou numa parte que a estrutura é sólida. Você daqui Meu Deus. Como que esse bicho entrou aqui Se é tudo fechado, cara Olha só o demônio Primeira vez que eu fui morto por esta merda Porque não tinha pra onde eu correr Cacete Onde é mesmo? Foi aqui? Foi aqui que eu entrei e fui de base? Para, cara! Para, porra! Olha o caçaco aqui! Caralho, olha o caçaco, porra! Sai, demônio! Caralho, o bicho bate, o bicho vira! O bicho rodopia! Pelão da desgraça, Ó, oh, vai tomar no cu aí, ó Fica aí, você Vou matar você, não morri. E agora, mesmo. Ai, fogo Não, é vapor Ai, calma eu sei que tá decaindo, tô tomando porrada. Olha, dá pra acertar os peixinhos agora? Atualizou o jogo, né? Agora parece que tá. Que isso? Os bichos estão tá me matando? Caralho, velho, eles me batendo. Essas porrinhas aí tá me batendo, cara. Deixa eu tentar sair daqui logo. Porra, o que que tá acontecendo que eu não consigo ir? Eita, porra. Não! Caralho, de um lado tem uma porra, do outro... Me... Gente, me ajuda, cara. Puta que pariu. Ai, caralho. Mama. Me mama aqui, seu arrombado. Ah. Mas e agora, cara? Eu tô com 11 de HP. Não, não cai na água. Caralho, não cai na água. Quer morrer? Cadê esse bicho? Espero que você tenha morrido. Ah, meu Deus Eu declaro esse jogo o maior jogo Fundo da puta da história Morri Não morri Olha os crepes me comendo aí, velho Tá é no cu Tá é no cu desse jogo oh! Deixa eu pa... Puta que pariu, cara Qual é, meu irmão? Qual é, cara? Qual é? Não precisa dessa brutalidade toda comigo, velho. Né? Você tá carando quando joga o seu jogo, né? O desenvolvedor é foda, cara. Não quer que nós jogue o jogo dele. Cara. Pega essa punha aí, cara. Você também, toma aí. Ah, você quer mais ainda? Puta que pariu. Não dá, cara. É muita loucura esse jogo. É o seguinte: ó. <risos> pega o dedo, pega o dedo. Lá vai, ó. Não taca a granada em mim. Ai, meu Deus. Ai, vai. Puta que pariu! Será que ele vai atacar a missa? GG. Eu acho que tinha esse tanto de missa que era pra isso, né? Sida. É, conseguimos. Não foi tão ruim. vai ah, dá pra eu vir por aqui? Ai, tomara que eu não morra. Hum, essas explosões, meu. Puta, que pariu, meu irmão. O que que eu acabei de fazer aqui? Não, pera aí, cara. Vai ter que ter um corte aqui, tá? Vai ter que ter um corte. Pessoal, finalmente cara Finalmente, depois de muita luta cara. Ai meu deus Vida, putz, bem hum. E jogo Filho da mãe Novamente no elevador Eu fico muito Apreensivo Quando eu tô na situação dessa. Acho que eu vou ficar com a M16 na mão, que é mais versátil. Aparentemente tá tranquilo. Eu não quero encostar nessa parada, hoje. Perigo níveis de radiação detectados. Será que tem alguma coisa ali pra esquerda? É uma armadura. Ah, desgraça. Tem um monstro aqui na esquerda. ali, alienígena. Ah, mano, que bicho ligeiro, cara. Na hora que eu virei, já tava. Bicho ligeiro da porra. Pelão é virado na é desgraça. Ah, não, velho. Oh, Qual é, o jogo dá um, um descanso pra nós. Bora tacar a pau em todo mundo agora também. Não me diga. Não me diga que vamos pegar o um tanque, cara. Cara, olha a musiquinha. Olha o rockzinho tocando. Ah, meu Deus do céu. Eu vou pegar um tanque. Ah, não, cara. Não. Não, cara. O que é isso, velho? Vamos pa passar a mão no tanque? Caralho. Vamos passar a mão no tanque. E parece que tem um bicho aqui, velho. Eu acho que é o mesmo barulho que a gente tava ouvindo antes Caralho, vamos passar um no tanque menor Puta que pariu Deixa eu ver, ó Dá pra usar a minha Bora lá, que eu quero pegar é o bichão Peraí que eu já, já me desanimei, eu não consigo entrar? Eu não... É isso mesmo? Eu não consigo entrar nele? Ai! De novo! Ai, para! Para, demônio! A alegria de pobre um pouco. Cara. Ah, eu fiquei tão decepcionado agora, bicho. Porra. Qual é, velho? Qual é, jogo? Como é que você me mostra de tanque aberto? E aí você não deixa eu usar, cara. Puta que pariu. Ah, vai tomar no seu. Não, não, não, não, não, Para, para, para, para, para, para, para, para. Ai, desgraça. Peraí que tu Vai ter o teu. Que isso? Pera com mais, velho. <risos> Bicho apelão da desgraça. Esquiva, esquiva, esquiva. Porra. Tá bom, chega de gastar nossos mísseis. Só. Putz, tô com pouco agora. Míssel, pouca vida, zero armadura. Combinação perfeita, né? Essa aqui era a porta lá de dentro. E essa coluna caída aqui? Nada. Eu tô com mau pressentimento, velho. Deixa eu ver quanto tempo faz que eu tô gravando. 40 minutos? Cara, já tá bom, né? Já tá bom de gameplay. Então é o seguinte, cara. ó A gente foi extremamente decepcionado com esse tanque aqui. Extremamente decepcionado. Fomos tão decepcionados que olha o que eu vou fazer com essa tanque aqui. Vai se fuder seu tanque, de desgraçado. seguinte, galera. Usamos essa porra desse tanque pra abrir a porta. A gente se fudeu pra caralho lá no, no, no tuba. Mas hoje foi divertido. Matamos mais um garganto. Caralho, velho. Teve tanta coisa hoje. Puts. E aí, agora eu tô com cagaço de entrar nessa porra dessa porta aqui. Vai ficar pro próximo episódio. Aí no próximo episódio a gente vai entrar aí e ver o porra que tem aí. Tá com cara de, de, de que não é coisa que presta carregar as armas aqui né a gente já vai vendo como é que são as armas o míssil tá quase vazio isso aqui tá pra... quase cheia essa aqui é infinita estamos com todas as granadas do jogo e a que eu mais gosto que é esse bichinho lazarento tamo junto aí cara valeu por assistir a... valeu por assistir até aqui ah, dá um like aí comenta alguma coisa da hora e até a próxima. Valeu, fui!